GG Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha. Ai! Em cima, toma morreu. Oh. Mais um meio. no meio. Nem bateram o dois, ah, dois girou, tá? Bora. Um, Bora. Dois, três. Cleito. Ficou um evasor. Ficou Paris, Paris. Um Faltando pra um Mais, também, guys. Um um mais Paris, um mais Paris ficando. morri. Então, ok, molda fault. ok. Ei, bom, Able ainda. Able ainda eu able able é single. Single. manda able. Able. Tá. Able able ah, não tá ainda ainda valeu valeu mais só vai que vai vai que vai que vai que vai que vai vai vai Levou nas costas. Eu bem vai na caixa, você vai na caixa, eu acho. Sei lá. Gerador. Okay. Toma gerador. Gerador que eu Valeu. Hello. Caramba, rolou até facada, velho. Que zé tá. Beleza. Tá no Tá no 1 Vou entrar no aqui também, então, Na mira mesmo. Vou entrar. Bora. Ó, tá do bombe pulando, ó. só vou passar essas mãos. Tá, eu vou entrar da mira. Nada bait. No fundo da boca aí. Vou tocar Boa. Vou tocar a à esquerda. Só vai, vai, mano. Vai entrar na mira aí. Entrando. Pode fundo aí. Pode fundo. um MF. MF. Tem oh, é eu flash. Parou, preparar. Então. Taz, um. Cima do... com... De com... De comeu, de de comeu, comeu. tá em cima, é. cima, cima, cima do Taz. Em cima do Taz comendo. só peguei. Ó, é um fono. Dois vão cá, na boca. na É um Taz, tá? Um MF, é um Não consigo ainda. Só planta que eu vou banhar. Não consigo passar. Um MF, um MF. Fica abangado vai. Tá, tá, tá, tá. Alô. Let's get in and get out. eu acho que eles vão aqui da é. boca. Você vai querer a flecha ou não? Não. Só deixa malota over aí do pra você. Deixa. Em tá, é cima tá, do cone, velho. Vou lá na mais Vai fundo, vai <swo> fundo. Tاتis agora. Hã? Voda, Boa, Bertoldo. Boa. É Dropa aí, Bartol Boa, é, eu só pego ele. Eu eu Chegou o flow, deu 10 smoke aí, partinho. Deixou. Ah, não, smokeou Desmocou o Yuri, o Yuri. Posso pegar a rampa? Vou pegar Yuri fundo. Vou fundo. Pega a rampa. Vai, fundo recuou. Fundo e Rapa. Rapa rampa. Rampa morto? Não, rampa com 10. Yuri. Tá em cima, Tá usando a smoke do Yuri ainda. Tá na smoke do Yuri ainda. alô, que não para de bater, velho. Para eu ter matado ele, velho. Eu, eu gasto bomba na bombeiro, já já. Passei. aí. F F F F. É os Passa CT. O MF, MF, MF, Passei sete. CT. ver. Me da bem. Escatou da um atrás. Um tá, tá. Cadê um bem baixo. Tem que pegar a bomba. Deixou. Que é pra, Acabou de pegar pelas costas, não? Cuidado, tá de HP. bom. Eu Não, escate, os dois, escate. então. Era o Cacerato. E o é, Jogador sempre joga Então vem comigo. Vendo comigo. Você, tá. Calma. Certo, certo. Certo. Certo. Certo. Da direita, preso. Certo. Nossa, vou cravar fundo aqui, mano. Eu tenho um Deu tá? tudo Só vem, Bartol Não um dá pezinho, morto Mais um embaixo vamos assim, depois dessa bola de foda, tá? Eu vem eu com comigo, Bartol Eu vou dar um quando uhum. um, né? Eles Eles nocaram, calma, bagulho Mais um fundo, mais um fundo, em cima do cole Meadíssimo, meadíssimo, agachado Tô aí do fundo fundo ainda, tá? Tudo morto tá no fundo de também Valeu, vamos Eu vou com aí. Voltei. Tu comigo. saiu. Tem roupa, tem roupa também. quebra dar smoke. Paguei a tabelada aqui, outra. Morreu. Oh. 3x2, guys. Ninguém 2x. tem vida, viu? Aham. Uhum. Eu tô vendo um bom. MF tá. MF tá. Foi minha outra cara. Tá. Trouxe meio. 2 MF. Valeu, valeu. Boa, Boa, tô, valeu, valeu. Tá você falou, Felton. Faz vou fazer agradecimento. No meio, passou a escada, na mira. Só rasgou o meio. Terminando a descida de escada. Pode fazer? Pode, dois pode. 2, um 3 e barra fundo. Ficou a Yuri. Rapaz. O meu deve ter o Yuri. Sozinho aqui, voltei. Deve ter todo mundo aí, meio clear ah. e 2B. Vou colocar no fundo. Posso malatar esse também daqui a pouco. Aham. Uhum. Dois MF Dois as gotas Nossa Peguei madeira é Picou de novo fundo, guys. Pães, do esquerda. Madeira. Comeu madeira. Três aqui, velho. Olhou no meio. Costas, já, Costas. Corredor da esquerda. Costas. comendo. Dois. Eu não ó Faz o segundo, batalho? Faz, faz. ok Vou pedir a face de bagar Abangar. aí. Faz de segunda. Abangar. Caio aí, mas não cai à esquerda. Tais, tais. Tais, tais. Abre comigo. Tem um costas, costas, tem um costas. Eu vou mirar, vou mirar, vou mirar. No meio do bomb, traz o bomb. Vi nada, eu tô mirando. Tass, Tass também, vei. Tass, um no meio do nada, no meio do bomb, no meio do bomb, de lado. No meio do bomb. Sai plantar? Vai, vai, vai, vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai, vai Vai, vai, vai, vai, vai Eu A pressão dos caras no começo de round, depois a gente volta e executa um canto junto, velho, ok? Tô meio picando em cima da gente? Toma tag em um já Tem um tagado já, velho Tem um tagado já Tem um tagado deles Cheiro Na single mirando nada Peguei o gerador, gás to Toma mais um tag eu dois. Queimaram eu Esquerda Direita o gerador, como é? Esquerda eu Cedo Caracos Peguei do gás Cadê? Cadê? Cadê? Cadê? Tô do Able, mire Able Tomou dois cara tag, velho Não Morreu Pela escada, tá, gás? É Sem ficar antes, né? Só vai só vai, só vai roxando aí. Vai tá ter meio só, na boca. Morri da smoke, velho. É. vem. aqui. Vem. Durante, ah. Alguém pegando nas costas do fundo aqui pra nós? aqui. Eu, eu vou, vou vou vou, pô, vai vai pode bagar, pode bagar. Três Vai Para. vai Bora passar. Smoke esquerda na mão, smoke Tô plantando. Tá tá Tirei MF. Bomb foi sai pra aí Preparé, é Pô, falta, Não não. todo fundo aí, hum, Passa a não, <risos> Sim, sim, sim, sim. Out Out fica... Tô duas molas aqui já na B Forçando. Tô lá no meio, Deixa Vamos montar um pezinho aqui, velho ah. O cara comeu, velho, sem nada na smoke Dá um pé madeira, aqui, tá? um pé madeira pro Bartolo <risos> É, não tem como tirar pé. Fica agachado é. aí, Bartolo tá. Levanta. Dá outro pé aqui pra mim, Lota vai é? vai pra é. escutou, tá perto morte morto. Volta já. Tá volta. Eles estão parados ainda, viu? Outro na, na, um. na B, na B. Pé. B. Pé. B. na B. no pé. pé. Pode vem. vem. bomb. Tem. Um, nada, nada meio. um morto. Tem um single. Tá indo o meu Bob. morto. Depois do single. Mais um Bob. Valeu, velho. Alguém ver. vai ficar meio por nem por aqui? fica, tá. eu tô indo pra B. Tá, a coisa tem H aí. Peguei meio e sai da frente. Vindo pra briga, morreu esse Madeira, Madeira é morto. Madeira drop. Volta, varo o B. Subindo B, subindo B. subindo B 1 no meio, meio, aqui. 1 A. Able! Able. Able, dois, dois, comendo, mais um Mais um B, dois B, dois B Um e gerador? gerador, um de vida oh, Acai na sua esquerda Valeu. Valeu. valeu valeu valeu tá de boa bora aí <risos> tem que ganhar dois